Quando você mais precisa da sua infraestrutura de TI funcionando 100%, diversos problemas costumam acontecer, não é mesmo? Ainda mais quando sua empresa possui dezenas de unidades espalhadas pelo Brasil. Em cada uma dessas unidades, é necessário montar uma operação de suporte de TI e você sabe como é difícil encontrar profissionais capacitados e ágeis, sofrendo ainda com a falta de padronização dos serviços. O resultado? Prejuízos e queda de produtividade. Apresentamos a gestão centralizada de TI, BS Tecnologia. Centralizamos toda a gestão de sua TI. Estamos sempre prontos para atender qualquer demanda e infraestrutura de rede elétrica, microinformática, redes Wi-Fi e muito mais. Solicitar o atendimento é muito simples e você será atendido em qualquer lugar do Brasil em até 4 horas pela ABS Tecnologia, agilizando o tempo de reação com a solução sendo feita no local ou remotamente. Todas as solicitações são registradas e atualizadas, facilitando gestão de sua TI. BS Tecnologia, levando sua empresa para o século 21. Entre em contato